Meu nome é Jucineia, eu sou de Brasília, trabalho no TSE e o curso da professora Rita, eu não tenho, não sei nem o que dizer, não tenho nem palavras, é a segunda vez que eu faço esse curso de prestação de contas, é o que muito me ajudou. Como eu trabalho no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é de grande importância para mim esse conhecimento que ela passa e ela passa com uma sabedoria, com uma leveza, com uma clareza. Eu sou fã dela, fui aluna dela na pós-graduação do IDP em Brasília. E não perco um ano, porque isso que ela faz aqui é ouro para gente. É informação para a vida inteira e ajuda a gente em tudo. Para ajudar pessoas para o nosso trabalho de uma forma tão tranquila que a forma que ela faz a traz a matéria para a gente, faz a gente gostar e passar tão bem que as pessoas absorvem muito bem. Obrigada, professora.